Olá! Que satisfação enorme te encontrar aqui no nosso canal para a gente fazer um treinamento de questão. O que você acha de conhecer um pouco mais o examinador e não cair em casca de banana na hora da prova? Vambora! Vambora! A gente tem que treinar. Momento é esse. Momento é esse. Não tem data de prova, não importa. Vamos treinar, vamos conhecer bem o examinador e ficar na cara do gol para vencer a primeira fase e depois só pensar em segunda fase é o objetivo. Não é esse? Então embora, vamos caminhar juntos, que hoje eu trouxe questão para você. E a questãozinha hoje, de processo do trabalho, que diz assim, vamos lá. Em sede de impugnação à sentença de liquidação, o juiz julgou improcedente o pedido, ocorrendo mesmo em relação aos embargos à execução, ajuizados pela executada. A princípio, você na qualidade de advogado da executada, entendeu por bem não apresentar recurso. você podia, mas não quis não apresentou recurso. Contudo, foi apresentado, sim, recurso cabível pelo exequente. Diante disso, assinale a afirmativa correta. Você podia, mas não entrou com recurso. Dá para perceber já o que o examinador quer, não dá? Dá, mas calma, calma, calma, calma, calma. A outra parte entrou. O que, que você pode fazer? Tudo pode acontecer nessa questão. A gente pode ter muita coisa aqui. Então, vamos com muita tranquilidade, com muita calma. A gente revisa, que é o principal. Olha a letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição. Vamos lá, quem falou que ela interpôs o agravo de petição? Ora, se eu estou na execução, qual é o recurso da execução? Execução, petição, execução, petição, execução, petição. Sentença do juiz na execução, não perde tempo, agravo de petição. Aqui, beleza. Sentença do juiz, regra geral, RO. Da sentença cabe RO. É o recurso ordinário, artigo 895 da CLT. Agora, se for sentença do juiz na execução, petição, execução, petição, aí o que cabe é o agravo de petição. Vamos lá, letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição e a executada poderá interpor agravo de petição na modalidade de recurso adesivo. Me parece muito bom colocar uma bolinha do lado, né? Assim a gente faz prova, agravo de petição foi do exequente e eu posso ainda colar o meu recurso, meu agravo de petição com o principal no prazo para responder... Me parece que sim, é o recurso adesivo, lembra do último suspiro que eu falo na aula teórica para você? É isso aí, vamos ver aqui a letra B. Ambas as partes poderiam interpor a grava de petição na hipótese, porém, é verdade, não existe essa possibilidade para a executada, pois não apresentou o recurso no prazo próprio, porém não existe? Existe sim, porque o recurso adesivo se destina exatamente para isso aqui no processo de trabalho. Não é uma nova modalidade recursal. Não é isso. É uma forma de interposição. Uh, último suspiro. Último suspiro. Lembra? Letra C. A parte autora interpôs recurso de revista. Recurso de revista, não. Sentença do juiz na execução é o agravo de petição. Já era. E não resta recurso para executar. Resta sim. Letra C toda errada. Não dá para marcar essa nem de sonho. Letra D. A parte autora apresentou recurso ordinário. Recurso ordinário, não. Recurso ordinário é sentença do juiz e ponto final. Falou, sentença do juiz, RO, RO, RO. Agora, sentença do juiz na execução. Execução, petição. Vou gritar no Silvio na hora da prova isso. Execução, petição. Execução, petição. Não dá. E a executada poderá apresentar a grava de petição, tá. Mas como recurso adesivo, né? não falou, ficou um pouco dúbio isso daqui. Então, confirmadíssimo: gabarito letra A. A parte exequente interpôs agravo de petição e executada poderá interpor agravo de petição na modalidade recurso adesivo. E aí você perguntou, com certeza, renzesto na CLT aqui, não encontro lugar nenhum é, o, o recurso adesivo. Não estou encontrando, nem vai encontrar porque não tem na CLT. Mas se você tem a nossa CLT, no índice remissivo você vai achar a súmula 283 o TST, eu coloquei para você lá na nossa CLT, no índice remissivo, você vai encontrar lá a súmula 283, recurso adesivo. E olha o que fala essa súmula, vem comigo. O recurso adesivo é compatível com o processo de trabalho e cabe no prazo de 8 dias, 8 dias, nas hipóteses de recurso ordinário, opa, de agravo de petição, tá aqui, ó no agravo de petição é cabível. Revista, que é o recurso de revista e dos embargos, sendo desnecessário, cuidado com isso daqui, ele troca por necessário, não é, é desnecessário que a parte, que a matéria nele veiculada esteja relacionada com a do recurso interposto pela parte contrária, mesmo sendo adesivo, é lógico, as partes são diferentes, então as matérias também, obviamente, serão diferentes. Fica ligado, súmula 283 do TST, você achava no nosso índice remissivo, muita gente achou, comentou. Muito legal, muito bacana, excelente questão para revisar recursos, que é um tema central, é um tema chave nas provas de processo de trabalho. Quer passar por mais recursos? Pela execução? Quer? Então vou deixar para você aqui uma super dica, o nosso livro Direito e Processo é o 2 em 1, um, atualizadíssimo, de acordo com o edital, comigo e com o professor Renato Sarave, pela editora Just 23 edição. Vai direto aqui no QR Code, ó que você entra na página de venda, já pega um descontaço E aí faz a casadinha, não esquece nunca dela Da sua CLT E essa é a completaça mesmo Eu assino embaixo O melhor índice remissivo do Brasil Está aqui na sua mãozinha Só você entrar direto no QR Code Nossa página de venda, 27ª edição Também comigo e com meu amigo Professor Renato Saraiva, editora Just Podium Aí está, você não perde por esperar com esse material Valiosíssimo para a primeira e para a segunda fase do exame de ordem, tenha certeza Depois da toca com ele para sua vida profissional Ó, uma dica final para você Que gosta aí de Preparar um lanchinho, fazer uma comida Arrumar a casa, ouvir uma música Música nada, deixa a música de lado Agora porque a prova se aproxima Vamos pensar na CLT Em ouvir a letra da lei para fixar Bastante para a prova objetiva Vamos? Então conheça o nosso podcast CLT em áudio É o podcast do Renzete nas principais plataformas digitais, Dizel, Spotify, checa lá, tem vários episódios, vai pontualmente, um por um, vai passar, vai passear por todos os dispositivos, você vai amar essa forma de aprendizado. Te espero lá no nosso podcast CLT em áudio. Gostou? Dá um like aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e chama seus amigos e comenta, quero interagir com vocês o tempo inteiro. Aproveita me segue também no Instagram, no arroba Bons estudos, sempre, sempre, sempre avante. E nosso lema, nosso hino, trabalho não dá trabalho. Tchau!